pra você que não me conhece, eu sou Rafael Oliveira se inscreva nas minhas redes sociais e que estão aqui abaixo na descrição do vídeo hoje a gente tá aqui no Rope Harry. tá sol pra caralho, tô parecendo um budo com uma Pereba na boca ó se eu tivesse na escola eu tinha sido muito zoado já de perebento pegou sapinho né uhum. mas eu não tô com a escola, mas eu tô no Hope Harry, que é o negócio que a gente vem com a escola e só que eu nunca tinha vindo aqui, né? Sempre tinha ido pro Play Center. O Play Center era mais barato, né? Que era 40 reais, se fosse pro Hopi Rada, a gente tinha que pagar tipo 80 reais. E a gente pegou uma promoção que pagava 99 reais, vinha duas pessoas, eu e minha namorada. E a gente tá aqui curtindo, tá? Eu vou ficar aparecendo um pimentão. E a gente tá indo nos brinquedos aí, eu já fui em algum. Tomara que tenha pego o vômito da pessoa que vomitou lá no, no Evolution. E a gente tá aqui na parte do, do Palácio da Liga da Justiça. Não tem muita coisa legal não, mas dá pra se divertir pelo preço. E ó, tem um charada gigante. Ali, ó Mas, é pá que é o que eu vou na montanha-russa dar uma morrida eu tô esperando minha namorada dar um Número um, número dois. né E já peço aqui para você deixar seu like Porque eu tô aqui todo perebeito, tô fazendo vídeo para vocês Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Já compartilha esse vídeo E tá, ah, e também a gente teve estacionamento de graça Não sei se tem essa promoção direta que a gente está pegando? Muita fila. Olha, bora pro rio Bravo, vamos ver se é bravo mesmo esse rio. Muita fila. Estamos chegando aqui. Hein? Ah, tem uma fila. É uma fila gigante. Ó. Oh. Morrer, síndrome do pânico, morrer. ...síndrome das pessoas que não na coluna e pessoas de chapinha. Aí. Não pode usar chapim, hein? Tem que descer pra subir? Tem que descer pra subir. Tem que ir embora. A gente vai até a próxima, tchauí. Iêêê. Eu desivarque. Vamos lá, tá girando. Tá muito... Ai, caralho, ele gira sozinho? Você foi? ele gira sozinho, e a gente pode não dá mais, Não dá, não dá. É de peixe? Uhum. Ah, não dá pra girar não, eu acho. Não, acho que é só pra segurar. Ah, caralho! É que eu Caralho! É bravo, é bravo. A gente teve que parar de gravar porque molhou inteiro. Se liga no cabelo. Eu tô parecendo um pudol molhado agora. Mas valeu, deu pra curtir. Mas não é nada... É de boa, é de boa. Na Lagoa, né? É de boa na Lagoa. É de boa no <risos> Ah, não pode ser jogar ali que tem rede. Foi muito legal porque a menina começou a falar Jesus Cristo! Eu não queria vir, Jesus Cristo! Uma pessoa Meus amigos que obrigaram, será que dá pra pegar O pessoa vomitando? Eu não sei, eu acho que não, mas deu pra ver o vômito caindo. <risos> Acho que eu vou perder uma namorada, hein? Minha namorada tá indo no guarda-chuva, agora que vai girar, ela tem uma ali labirintite que vai tá fudido. É hoje que eu perco uma namorada. Amor. O pior quando esse negócio da minha boca estoura, quer dizer que eu vou ficar doente. O pior é que eu não peguei isso aqui de nada, né? Toda vez que eu vou ficar doente, minha boca estoura. já tô pegando a minha garganta, já tá começando a sentir aqui e já tá começando a doer pra caralho. Olha que beleza? Parece que eu tenho doença, né? Mas eu vou ficar doente. Ferrou, ferrou. Mas eu confesso que eu achei que era maior, tá? Eu nunca tinha vindo aqui, é pequeno, Se assim, a gente deu um rolê já meio que acabou. E é isso aí. O pior é que a gente tá indo num negócio que a gente nem tem ideia do que é, né? Parece ser bonito. E o pior é que tem muita coisa que a gente não está conseguindo mostrar, porque não tem onde deixar a câmera, não tem onde deixar a mala e a câmera pode acabar caindo. Então a gente não está conseguindo filmar muita coisa. Tudo bem aí, gente? Ah, valeu, eu espera, acho que não Mano, eu tô muito <risos> <malata>. <risos> Se gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like. Eu tô podre aqui. tô cansado pra caralho precisando dormir. Valeu, galera. Uh!